Hoje vamos falar sobre a nossa mente barulhenta. É, esse tema é super comum, né? E hoje em dia a gente já ouviu falar de muitas, muitas, muitas de formas de fazer esse barulho interno da nossa mente silenciar, né? Tem várias técnicas, mindfulness, uh, enfim... Um, Muitas formas, vários nomes para falar mais ou menos da mesma coisa. Então, assim, ah, essa história, isso eu já sei, eu conheço isso aqui, ah, vou passar, não vou, não vou ouvir isso não, isso aqui eu já conheço, já, já sei. A gente tem essa tendência, né? Só que a gente sabe, mas não pratica, né? Ah, isso aqui eu já sei, então como se a gente soubesse tava, e, e já tivesse jogo ganho, né? aqui eu vou pular de fase ok é importante que a gente saiba é, mas aquilo esteja presente né se se é importante se é algo que nos traz benefícios porque se a gente sabe mas não usa não adianta né é, por exemplo é, eu eu Tive uma infecção de garganta e, pra mim, uh, funciona como um milagre fazer um gargarejo de agamorna com sal várias vezes. Uh, e é assim: tire e queda, eu faço já, começo os primeiros sintomas e, não, e faço, pronto, resolve só que eu tava viajando e não tinha sal, pá, não fiz, não, não, já sei, eu já sei como é que funciona. E é rapidinho, então depois eu faço. Só que aí eu não fiz, né? Eu não fiz. Porque eu sei que funciona muito bem, que a hora que eu quiser tá lá e rapidinho vai resolver, só que eu demorei a fazer. E aí eu fiquei, aquilo foi aumentando. Depois... <risos> demoro mais para resolver quando eu comecei a fazer já estava a situação estava mais crítica então é isso só um exemplo aqui para dizer não é adianta só saber <risos> se é importante se a gente, a gente sabe o efeito conhece o efeito é, usar para receber o benefício daquilo né então é a mesma coisa com é, essas práticas que nos trazem a tranquilidade de volta. Por quê? Porque a nossa mente está ali trabalhando o tempo todo, trabalhando o tempo todo para dar conta né, de tanta informação, de tanta coisa que, que vem, que está acontecendo, à volta... É um grande radar, né? A gente tá aqui, mas a gente tá prestando atenção ali na criança que tá fazendo barulho na cozinha, se tá caindo uma coisa, se tem um vizinho batendo algo assim, andando em cima, uh, se a hora de um compromisso que vai chegar, uh, algo que... Enfim, e assim vai. É uma... São muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo e a nossa mente está ali, tiu, tiu, tiu, tiu, tiu, captando, captando, captando, trazendo informação. E não só do que está acontecendo agora, mas é, objetivamente, mas é, todas as coisas que estão acontecendo no nível mais sutil, que talvez a gente não perceba, porque não esteja tão bem atento, é, em relação ao que a gente está sentindo, em relação ao que está vendo, o que está acontecendo. Então, tem muitas coisas ali, como se fossem várias camadas acontecendo ao mesmo tempo. A mente processando e, e dando sinal, avisando e, e a gente ali naquela sopa. né? A gente fica muito imerso nessa coisa coisa toda e nunca consegue separar é. se não tiver atento, né? A gente simplesmente vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, a gente recebe informação de das coisas que estão acontecendo sem perceber, né? Sem se dar conta, aquilo entra de alguma forma para a gente, a gente reage até aquelas coisas mesmo sem perceber. Então, chega no final do dia, ou algum momento do dia, ou vai acumulando durante, ao longo de dias, meses e anos, vira uma montanha gigantesca de coisa que, acumulada que a gente não olhou, não viu, não deu conta, mas vai dar conta de tudo não não vai porque é muita coisa né então o que, que aí eu é isso eu vou começar a escolher o que eu vou dar conta porque essa história do super herói da mulher maravilha super homem isso que é conto de fadas né É historinha não existe então se eu vou dar conta de alguma coisa o de x y z W, K, P, T, vai ficar ali, em outro canto. Não vou dar conta de todas as coisas, né? Vou dar conta de umas, vou dar conta de outras, e outras vão ficar. Qual é o meu foco? O que é importante para mim agora? Então, é para ali que eu vou direcionar. Mas a minha mente, ela tá ali, me prestando um serviço, ela quer me ajudar, ela quer me salvar, ela quer me proteger, então ela vai me dando, né, aquele monte de informação ali. E fica uma barulheira, uma loucura, né, como um milhão de coisas acontecendo. Se a gente não prestar atenção, a gente... Fica, a gente sofre muito com esse monte de ruído, de informação. Então, chega uma hora que a gente precisa parar, organizar, limpar, afastar, separar. Ali, não, isso aqui fica, isso aqui fica por aí, agora não dá. Né? E mesmo que a coisa esteja acontecendo, eu posso selecionar. Aquilo está acontecendo também, mas eu seleciono para não focar ali, focar em outra coisa. Aí, é que vem ah, o que parece, ah, isso é fácil, já sei, tá, tararara, mas na hora de fazer, que é tão simples. Às vezes a gente tem dificuldade. Aí se irrita, porque é tão simples, isso é uma bobeira. Não vou fazer não. Ah, tá bom, vou dar um crédito, vou fazer. Aí, às vezes tem dificuldade. Aí se irrita porque teve dificuldade, porque o negócio é simples. <risos> Mas é, porque é como se fosse um músculo que a gente não trabalhou. Então ele tá fraquinho. Né? Então, eu não consigo um bom desempenho, um desempenho melhor, porque eu não, não me dediquei ali naquele exercício, naquela, naquele trabalho. Né? Então, eu não sei fazer bem isso, porque eu não, não tenho essa, essa habilidade bem trabalhada, apesar de parecer muito fácil. Né? É, é, outro exemplo igual na ginástica né? voltei a fazer eu nunca gostei de fazer ginástica aula de ginástica, eu achava aquilo um saco aí, ok eu fazia outras coisas sozinha tá? e achava aquilo enfim. eu voltei a fazer a ginástica nem uma aulinha e eu, pra mim legal, porque aí tem alguém conduzindo né? tem dia que a gente tá com a mínima vontade eu comecei a fazer umas coisas bem diferentes então Hoje em dia eu já não tenho mais paciência pra. Ai, tá tudo. Então é legal, às vezes, você ser conduzido direitinho ali. E aí eu fui começar a fazer um negócio muito simples tra... movimentos muito simples, coisas muito Eu. Nossa, ficava morrendo de risco. Eu só acho que as pessoas nem entendem, porque essa mulher tá rindo, né? Coisas simples, eu totalmente sem coordenação motora e todo mundo lá fazendo, e eu lá morrendo. Por quê? Porque eu não tô, não tava treinada, não tô acostumada àquele tipo de trabalho, né? É, como as pessoas já fazem aquilo há muito tempo, então tô tomada, acho que a professora, a professora fala, eu nem entendo o que ela está falando. Sei nem o que ela quer, o nome do negócio, ela fala meia palavra. E todo mundo faz. E eu não entendo o que ela tá falando. Não sei que nome é aquilo, o que, que ela quer. Então, por quê? Porque já tem uma programação ali. Então, fica fácil. A professora, a professora não precisa falar a palavra. Ela, precisa, ela dá um, um comando, qualquer que seja. Todo mundo faz. Então, é isso. A gente, quando a gente treina a nossa mente para ela ir para uma direção, ela vai ficando acostumada a ir nessa direção. E quando a gente precisa que ela vá, é meio comando, é meia palavra ou um, uma intenção, já vai. Só, a gente só percebe, vai lá, não, aqui, é por aqui. E a gente vai, né? Exatamente assim, um treinamento. Mas para que a gente faz isso, né? Para quê? Para que a gente usa isso? Para sair da confusão. Para sair da confusão. Essa confusão que tá fora, mas que tá dentro. Que a confusão tá aí dentro, né? O quanto a gente não se permite é, lidar com as coisas que estão acontecendo à nossa volta com o que está sendo dito, o que está sendo mostrado, o que está sendo apresentado, porque dentro da gente tem um monte de mecanismos ali que deflagram emoções, sentimentos, é, julgamentos, em relação àquilo tudo que está acontecendo à nossa volta. Aí a gente começa a reagir, a reagir, a reagir a tudo ali. E qualquer reação, alegria, tristeza, raiva, indiferença, uh, irritação, enfim, infinitamente coisas que acontecem. E é, isso tudo vai alterando o nosso estado, o nosso bem-estar, né? o nosso centro, nossa tranquilidade, esse monte de coisa. E muitas vezes é necessário voltar para essa tranquilidade. Você precisa responder a alguma coisa objetivamente, seja num trabalho, seja numa situação com a criança, com o um marido, com a pessoa, com o um amigo, uma algo simples até que você tem que resolver você, se você não tiver presente você não responde né você não não não pratica aquela ação é igual alguém falar ah tá ali na cozinha pega um garfo para mim e você tá prestando atenção não sei o que você abre a vida pega uma colher <risos> né você não está presente está fazendo outra coisa está prestando atenção em outra coisa. Então, se a gente não está presente, o resultado pode não ser aquele que a gente precisa, ou gostaria, ou esperava. Né? Então, a importância de a gente estar presente e diminuir esse monte de coisa que está acontecendo à nossa volta é muito importante. Muito importante, principalmente porque muitas vezes as coisas é, podem não sair exatamente como a gente gostaria. E começa a deflagrar emoções, situações que vão levando a gente para uma espiral de emoções que podem uh, levar a gente para um lugar mais complicado, mais difícil... Porque a gente se deixou levar. Vai indo, indo, indo, indo, toda a vida. Né? Como a correnteza, levando. Quando a gente consegue voltar, fazer o exercício de voltar, a gente, opa, peraí. A gente consegue perceber melhor a situação, avaliar e escolher se vai ser levado ou não por ela. Né? Então... Esses exercícios, que parecem muito simples, são imprescindíveis. É, a gente vai, pode estar num momento da vida que tem acumulado tanta coisa, tanta situação, que a gente pode estar entrando num nível de, ou já está num nível de ansiedade, um nível de estresse muito grande isso vai alterando fisiologicamente a nossa vida, desencadeando situações ali a partir disso, que a gente não consegue às vezes voltar mais sozinho, né? Às vezes precisa de uma, uma coisa mais é, ali efetiva para voltar, ou não consegue dormir, não consegue porque não consegue mais silenciar, né? Todas essas coisas. Mas eu sei, eu sei, mas isso mas eu sei, eu entendo, mas não consigo. É porque esse músculo não foi trabalhado. A gente não trabalhou voltar ao nosso centro. Isso a gente nunca aprendeu. Isso tinha que ser aprendido na escola. No jardim de infância. Todos os dias, todos os lugares que a gente tá ali o dia inteiro. Trabalhando isso. Momentos, vários momentos do dia. Todos os dias. No jardim de infância, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Até isso está muito consolidado, né? é como aprender a ler, escrever fazer conta, a gente tinha que aprender isso, porque a gente não sabe, e depois lá na frente, ao longo de uma vida inteira, depois de ter acontecido um milhão de situações e tudo, a gente se vê num, no meio daquilo e realmente fica difícil voltar, mas a gente volta. E mesmo sendo muito simples, a gente vai voltando e volta rápido, volta rápido, porque é, a gente tem essa capacidade, né? é, essa neuroplasticidade dos nossos neurônios de se adaptar, de, é, a gente acha que é só para coisa que não, não é bom, não, é para coisa muito boa, é para todas as coisas. Então, a gente pode escolher para que, que a gente uh, vai usar isso, né? essa, essa habilidade, essa capacidade de mudança, de transformação, a gente usa para o nosso bem-estar. Parar de acreditar que não dá certo, que não funciona, não existe isso. Funciona sim. Funciona sim. Tem um milhão de coisas que a gente pode fazer que funciona Mas essas, esses exercícios muito simples... Eles podem ser feitos em qualquer lugar, qualquer momento. Você de olho aberto na frente de várias pessoas. Então, é ir fazendo fazendo, fazendo, fazendo, fazendo, fazendo, fazendo, treinando, treinando no dia a dia, no, no momento fácil, ali, no, em qualquer lugar, para esse músculo estar tá treinado. Né? Mas, Sandra, o que, que é isso que você está falando aí? É, são um, um exercício de percepção, de estar presente, de voltar à sua presença. Então, não precisa ser nada super demorado, você pode fazer isso em um minuto, segundos. E aí, óbvio, se você tem mais tempo, você pode ficar mais um pouquinho, fortalece um pouco mais. Mas se você fizer um minutinho, segundos, várias vezes você também tá treinando, né? então, por exemplo, ah, prestar atenção na sua respiração. você não precisa fechar os seus olhos. você está no seu trabalho, né? na mesa ali tem um monte de gente à sua volta, você não precisa, você não tem como fechar seus olhos. preste atenção na sua respiração. pode ser mais Difícil para alguns de olhos, de olhos abertos. Mas ok. Então, não tem problema. É o é um exercício. O exercício é esse. Então faz do jeito que tá ali. Né? Preste atenção na sua respiração. Imagina o ar entrando. E saindo. Imagina o ar entrando. Sente. Solta. Foca só nesse movimento, somente nisso. Ah, mas a minha mente me lembra, eu tô aqui, o telefone tá vibrando, me, tá, me tá tocando, eu tenho aquela reunião. 30 segundos. Que seja, se não for possível, faz o que você tem que fazer e volta ali daqui a pouco. Mas faz. Ah, mas a minha mente está me lembrando, não sei Silencia ela. Fala com ela. É Só um pouquinho. Já vou aí. Não tem problema, porque é assim que a gente funciona mesmo. É muito, lembra? Aquela coisa toda... Tudo... O tempo todo em formação. Só que é exatamente esse treinamento. Ó, oh, agora peraí, calma, eu já vou, não é? E aí você faz, é normal, você não tá falhando, você não tá, não conseguindo. ah não, Isso eu não consigo. Consegue, consegue sim, consegue. Se treinar, se fizer 30 segundos, se fizer um minuto, e parou, não precisa fazer mais, aí você vai lá e dá atenção. Daqui a pouco, daqui a uma hora, você faz mais uma vez. Se você fizer isso várias vezes, você vai uma hora fazer melhor, uma hora fazer menos melhor. Mas você vai começar a exercitar esse músculo que está ali parado. Simples. Como por exemplo isso. Respirar. Nós respiramos todo o tempo. Prestar atenção na respiração. Simples, né? Tão simples que é bobo. Tão bobo que eu não preciso fazer. Tão bobo que não, eu acho que não funciona. Essa é a questão. Né? Não é o respirar. É trazer a mente para o momento presente, fazer com que ela faça esse foco, ali, totalmente presente, a gente não está acostumado, na hora que a gente começa a fazer esse treinamento, ela vem, quer sair, volta, quer sair, volta, ela vai aprendendo, né? Que nem adestrar cachorrinho, eles são filhotinhos, né? E aí, quer brincar. Não, mas volta aqui. Agora tem que fazer xixi aqui. E aí, ele vai lá, você vai é correndo faz xixi em outro lugar. Volta, treina igual criança. Igual... A gente, nós somos. Nós, né? Nós passamos por treinamentos. Né? Não mexe aí. E quantas vezes tem que falar? Sim, 579 vezes. Não, mas volta. Aí, ele vai engatinhando. Tic, tic, tic, tic, vai lá. Não mexe aí. Volta não é? a mesma coisa a nossa mente também ela vai lá para bagunça a gente volta ah, então é, vamos nos permitir fazer né? trazer esses momentos curtinhos de atenção para treinar ah, mas o que então posso fazer? <risos> Infinitas coisas, né? Pode ser simplesmente prestar atenção na respiração, inspirando e soltando o ar, só prestando atenção em como essa, esse ar entra e sai. A gente pode prestar atenção num objeto. Tem um objeto ali você não pode sair dali, tá? Trabalho, tá uma reunião e você está num nível de ansiedade. Você precisa falar, mas você não pode. A coisa está acontecendo ali, tem uma e você foca num objeto. Pode ser um lápis, pode ser uma folha de papel, pode ser uma agenda, pode ser um aparelho de celular, o que for. Uma cadeira. Foca naquele objeto. E fica ali por um minuto, 30 segundos, prestando atenção plenamente naquele objeto. Como ele é, o formato, a cor, e olha só para aquilo. Preste atenção só nisso. Aí a mente vai, t -t -t -t -t -t, volta, traz o foco. Só para aquilo. Um minuto. Você pode fazer isso antes de precisar, né? O treinamento é isso. A gente treina para quando precisar já tá craque. Foca a atenção naquilo e só percebe. Por quê? Que aí vai estar tá acontecendo um monte de coisa à sua volta mas você vai estar prestando atenção em algo a sua mente vai estar focada ali presente e aí num dia que você precisa, num momento de ansiedade que você quer gritar, que você quer falar que você quer sair correndo, que você não consegue, você consegue você volta aqui eu vou prestar atenção nesse livro e aí eu vou olhar para as letras ah, mas isso aqui é uma loucura volta porque você já treinou. Porque você já consegue fazer. Porque você prestou atenção num lápis, que já pensou, prestou atenção num papel, numa, num cristal, num, algo que tinha ali na sua frente, numa flor. Qualquer coisa, você já fez esse exercício, você sabe como faz. Você consegue, você sabe que consegue. E aí, esse tempo, esses segundos, esse minuto, ele a sua mente consegue reconhecer que não não tem nada acontecendo à volta mais agora é o momento de estar presente aqui e aquilo tudo aquela cascata de coisas que você está sentindo aquela confusão que você acha que está né também porque muitas vezes a coisa a gente tem ansiedade de uma coisa que a gente acha que de nem né nem é a coisa a gente acha que está acontecendo, a gente acha que a possibilidade de estar acontecendo aquilo que desencadeia um sofrimento imenso. É muito mais do que do, que não, do não real, o que está presente ali naquele momento, na grande maioria das vezes, do que o que está acontecendo realmente. Porque quando está acontecendo realmente, a gente vai ali, atua e age e pronto. Não, é só um monte de coisas que estão ali Falando, falando, falando, falando, falando, e a gente não consegue parar. Então o exercício é pra gente poder estar presente. Aí a gente não faz mais essa confusão. A gente consegue separar. É, tá acontecendo um monte de coisa lá, mas eu tô aqui agora. Esse é o momento. Esse aqui. E aí, o que que acontece? Fisiologicamente, aqueles hormônios, aqueles neurotransmissores, tudo aquilo que está causando uma sensação, uma, uma situação interna de muita ansiedade, muito estresse, de precisar dar conta, fugindo algo que realmente está no, no emocional ali, mas não está acontecendo no real, aquilo vai diminuindo. A gente vai baixando esse nível de estresse. Por quê? Porque a gente percebe, o corpo percebe, que isso realmente, o que está acontecendo agora é a tranquilidade, é o estar presente ali a minha ansiedade por algo que eu estou pensando por uma situação que vai acontecer ou que pode vir a acontecer e não está acontecendo, agora, aqui, na hora é, está me trazendo uma descarga de coisas ou algo que esteja acontecendo longe de mim, que eu não tenho nem a mínima condição de mexer nisso agora. Também está me trazendo uma descarga de neurotransmissores, de hormônios e coisas que estão me trazendo muito estresse. Meu corpo está em sofrimento fisiológico. né? Tem um monte de coisa aqui que está me deixando doente. Então, eu limpo isso e a minha mente vai dizer, não... Não tem nada acontecendo aqui agora. Agora eu estou em paz. Agora tá tudo bem. Agora eu estou segura. Porque Eu estou dando esse comando para ela. Entende? Aí limpa isso tudo. Quando isso tudo baixa, essa, essa ferveção toda vai... Aí clareia a visão, clareia a audição, tudo fica mais leve e aí você pode agir com outra perspectiva. Até porque todos esses hormônios que ficam o tempo todo ali presentes e tudo, eles são para situações que você não precisa é, ter é, detalhe. Você precisa só agir, pá, ser, né? coisas muito contundentes. Só que a gente não pode viver assim, anos, dias, semanas, com isso sendo bombardeado tanta gente. A gente não pode, porque o resultado é, um, é catastrófico, é... A gente não, não, não, não, o nosso corpo a gente não veio pronto para ficar sob situação de estresse todo o tempo é pontual estressa para agir age acabou né ou para correr ou para pular ou para pegar ou para gritar acabou o estresse zera. só que a gente não não zera, porque a gente fica né? aquilo ali fica a vida toda. E é, e é simples assim, é como ah, fulano me falou um negócio, aconteceu as, em 1950. Eu tô lembrando disso até hoje. Com raiva, com tristeza, com aborrecimento. tá ali, flagrando a situação até hoje. Toda vez que o sujeito fala disso, ele, ele traz a situação. Não faz sentido, né? Então, é, o exercício de silenciar a mente vai trazendo a nossa condição de estar presente. No momento. E aí, quando a gente encara uma situação é, que pode ou precisa estar sentada a gente consegue ah, eu ouvi uma situação eu ouvi uma história, eu tô, tem uma pessoa falando comigo, algo que está me trazendo um grande desconforto meu coração está palpitando não sei o quê. mas pra, na prática não há nada que eu possa fazer agora, então eu vou ficar aqui Ai, mas eu não tô dando conta. Agora ela foi embora e eu tô aqui nesse. Agora eu vou voltar para o meu centro. Eu vou. Baixar isso. Aí qual? Como é que eu faço? O que eu já sei. O que eu treinei. Né? Daqueles minutinhos, aqueles segundinhos, várias vezes. Eu treino estar presente. Eu treino prestar atenção na minha respiração. Eu pre... Eu treino estar presente ali, prestando atenção em alma objeto só naquilo. Eu posso treinar, prestar atenção é, em apenas um som. Um som, tem um som, tem um monte de coisa acontecendo aqui, agora. Mas eu vou prestar atenção num som. Apenas um. E vou deixar os outros ah, mas a minha mente volta lá, eu, sei, eu tô ouvindo. Tá ouvindo, mas você não tá prestando atenção. Você deixa ela... Sabe aquele negócio que tá ficando bem longe? Você presta atenção em uma coisa só. Né? E aí... É, isso a gente faz no dia a dia. Também a gente vai treinando isso no dia a dia. Quando eu tô... E aí, é, os exercícios de mindfulness... Enfim, tá, existem infinitamente a gente pode, porque na internet tem uma, várias formas muito interessantes e legais até de fazer. Estou é, lavando louça. né Isso é clássico. eu Estou prestando atenção naquela esponja ela passando ali, tirando a sujeira, a água correndo, lavando, prestando atenção no barulho da água. É estar prestando atenção no momento presente. Ah, mas sei o que está acontecendo, ok. Ah, mas eu não sei o que, não. não sei aonde, ok. Mas agora, neste momento, eu estou fazendo isso. Prestando atenção nisso. Para que isso? Para que a minha mente fique treinada a sair do meio da bagunça, da confusão, de tal tudo, tudo ao mesmo tempo, todo o tempo, né? Desencadeando um monte de coisa que eu nem sei o que, que é, e daqui a pouco eu tô assim nossa tô sentindo uma coisa ai não sei o que, que é é isso é uma confusão que nem é meu tá ali um monte de coisa à volta acontecendo a gente tá às vezes ouve mas não presta atenção né a gente não tá ouvindo mas tá ali acontecendo então foca aprender a trazer o foco para o momento para silenciar a mente dessa barulheira o nosso corpo agradece, ele vai começar a ficar mais harmônico, a liberar menos substâncias que não precisam, não precisam estar presentes o tempo todo no nosso corpo, na nossa circulação. Gerando estresse e ansiedade. Porque se a gente estiver num momento realmente de estresse de ansiedade, a gente também vai poder, vai estar tá apto a olhar para aquela situação com mais clareza, botar foco aonde precisa. E não sair correndo desesperado. Ai ah, meu Deus, agora. Não, a gente olha, a gente consegue olhar e dizer. Dessa bagunça toda aqui, o que, que eu preciso, né, nessa confusão, o que, que eu. onde eu vou agir? O que, que é? O que é isso aqui? Aí fica tão mais fácil, tão mais claro, né? A gente, pra gente estar tá inteiro. Inclusive para quando precisa né, resolver coisas. Isso é muito bom. Isso é maravilhoso. Isso é o que você. Que é, né? O que precisa, o que tá presente ali, pá, pega, vamos lá, tchau, tchau, tchau, acabou. Se a gente fica na bagunça, se a mente fica nessa bagunça, a gente vai aprendendo a ficar na bagunça, depois a gente não consegue arrumar, né? Então, acalmar essa mente barulhenta é trazer de volta o nosso centro, a nossa paz. É óbvio que se a gente tem <risos> é, costume, hábito de fazer coisas mais avançadas, mais tempo, enfim, outras coisas, a gente vai se beneficiar disso, mais disso. Mas esses momentinhos são importantes para todos. né? Mesmo para a pessoa que faz uma meditação transcendental, fica lá uma hora, ok, não sei o quê. Mas... No, no momento em que está acontecendo alguma coisa ali, ela está se estressando, seja no trabalho, seja em casa, seja numa situação, ela não vai sentar uma hora, ela não vai ter uma hora para sentar, fechar o olhinho na paz e fazer meditação. Ela tem que agir ali na hora. Esse exercício de estar ali, atento, ali um minuto, 30 segundos, várias vezes, a gente treinar isso, de olho aberto. No meio de uma situação, no dia a dia, com barulho, com som, com a coisa acontecendo à volta, nos treina para estarmos prontos para essas situações. Né? Porque não, eu não vou poder ficar se vendo no olho, ficar lixo. Peraí, gente, ó. Ah, o bicho tá pegando? Peraí que eu vou... Ah, aqui um pouquinho, eu vou me trancar, Não tem... Você tá num ônibus, você tá no, no trânsito. No trânsito. Né? Tá no carro com a criançada tá se pegando. Você vai meditar. Você vai fechar o olhinho, botar um mantra? Não, não dá. Mas você vai prestar atenção na sua respiração. Você vai estar atento à sua respiração. Você vai trazer de volta o seu centro. Você pode focar em algo um objeto, alguma paisagem e trazer de volta a sua paz o seu centro você volta e aí você age conforme precisa e às vezes o agir é não agir <risos> né? às vezes o que se requer é não fazer nada então é uma ferramenta muito, muito, muito simples e maravilhosa. Prestar atenção em pequenos momentos, estar atento, voltar para o seu centro, silenciar a mente barulhenta, para que a gente possa estar apto a fazer isso em várias situações, em vários lugares baixar o nível de estresse, de ansiedade, até que ele zere, porque ele zera, né? Várias vezes, vários momentos, a gente pode fazer isso. E a, gente, o, o, a gente não veio aqui, a gente não veio para ser estressado, nem para viver estressado, nem para viver em paz. O nosso cerne né? é a paz, é o amor, a tranquilidade. Se a gente não está assim, a gente está indo muito longe a gente deixou, a gente foi na correnteza e a cordinha tá indo longe, tem que puxar essa cordinha. Essa é uma das coisas muito simples, fáceis que a gente pode usar. Então, não desconsidere o simples, não faça por menos, dá, deixa pra lá, não, isso aqui é muita bobeira. Não, tem uma preciosidade no simples no fácil porque não é para ser difícil não precisa ter um monte de ritual não precisa ter não sei o não precisa horas não, não cada vez mais simples cada vez mais fácil é assim é assim que é para ser cada vez mais simples cada vez mais fácil então deixa aqui essa reflexão e convido a você, se você gostou desse vídeo, curtir. Se você não está inscrito no canal, se inscreve que tem conteúdos incríveis aqui. E eu estarei de volta aqui, na quarta-feira, com você. Para elevarmos a nossa frequência de forma simples, de forma fácil. Que é assim que a vida é para ser. Um grande beijo.